No nosso caso como fazer uma pessoa cair mesmo sem tocar nela, fluxo óptico é o fluxo de informação visual que experimentamos enquanto nos movemos pelo mundo. Quando você está num veículo em movimento, por exemplo, objetos distantes na sua frente parecem estar parados. No entanto, quando você se aproxima, eles parecem acelerar e um passam pela visão periférica, criando um fluxo visual. O mesmo se aplica quando você está andando. Seu cérebro supõe que o mundo é estável, portanto, quando você experimenta o fluxo ótico, seu cérebro também assume que você deve estar se movendo e automaticamente corrige sua postura e equilíbrio, senão você cairia. Então a gente pode fazer uma pessoa derrubar uma bandeja só confundindo a mente dela?